Yes. Mm -hmm. Os ordens do arroba dei Há um tempo atrás, num vídeo de comprinhas de unhas, eu mostrei pra vocês esse produtinho aqui chamado Nail Aurora Glass Paper, que eu comprei e me intrigou bastante. Que são esses filetes de unhas iridescentes. Paguei super baratinho, gente. R$ E no vídeo de hoje eu queria fazer uma esmaltação usando esses filetes, né, gente? É a minha primeira vez usando filetes de unhas na decoração. Faço uma unha com degradê, com glitter, com francesinha, com filetes, com muita coisa. Tudo isso eu só com esses tons de nude, verde, meio verde de água e tal um seal assim, muito, muito lindos então se você já quiser conferir essa nail art e me assistir usando pela primeira vez esses filetes de unhas, já vai deixando o seu like aí embaixo se você for novo por aqui, seja bem-vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo e claro, continue assistindo então gente, vamos começar essa decoração de unhas eu não tenho exatamente uma inspiração e nem um planejamento muito certo do que eu vou fazer no vídeo de hoje mas assim como vocês sabem a minha motivação mais especial pra fazer essas unhas são esses papeizinhos aqui, olha, chamado nail aurora glass paper que eu mostrei pra vocês recentemente em um vídeo de comprinhas isso aqui são filetes de decoração de unhas, olha só eles têm todo um shift de um verde pra um roxo e tal, meio verde a água e tal, uma coisa assim bem conceito, não sei exatamente o que, que eu vou fazer, né, gente? Também quero envolver nudes e tal. Então, vamos lá, né? Pra começar, eu vou usar o esmalte plié da linha Impala Bailarina, né? Eu gosto bastante desse esmalte, ele fica muito lindo, gente. Porque ele é um nude com alguns brilhinhos brancos, sabe? Eu acho que fica a coisa mais linda, só que ele precisa de duas camadas, no mínimo. Então já vou cuidando de fazer logo. Vou esperar essa primeira camadinha do nude assentar e já já eu volto Bom gente, tô de volta! Fiz duas camadinhas já do esmalte plié da Impala Nem me deu o trabalho de mostrar, porque é literalmente só fazer uma camada por cima da outra, né? a assentar um pouquinho, ainda tô com os cantinhos das unhas sujos Mas nem limpei, porque nós vamos fazer um degradê, gente Então não vou limpar a unha pra sujar de novo, né? Que eu também não sou tonta Tô aqui com um pedacinho da minha esponjinha Inclusive tá bem grande essa esponja, acho que eu vou cortar cortar. <risos> em algumas unhas eu vou fazer um degradê de um nude pra um teal, né? Um verde água uma coisa assim bem linda, né? Tô usando o plié da Impala na pontinha, que é o mesmo esmalte que eu usei anteriormente. No meio eu vou aplicar o merengue suíço, né? Que é um esmalte da linha Lollipop, da Impala que ele não tem uma taxa de cobertura tão alta, então eu vou colocar ele aqui no meio tá? Inclusive vou pingar algumas gotinhas de top coat por cima mesmo, já dei a dica pra você Aqui no canal, né? De quando fazer degradê e colocar algumas gotinhas de um esmalte incolor na transição, que ajuda bastante. E na parte de cima eu vou colocar o How You Doing da Risque. Inclusive, tem resenha aqui dessa linha Friends da risqué no canal. Vou deixar linkado aí para quem quiser assistir. E ele parece demais com o merengue suíço da Impala, mas vocês estão vendo que tem uma diferençazinha e também ele tem uma taxa de cobertura bem maior. Bom, esse degradê vai ficar em três unhas apenas, assim como eu falei para vocês. Então eu já vou começar fazendo nas que eu quero, né? Que são o polegar, mínimo e indicador. Deposito nas três e já venho voltando individualmente pra ir melhorando, né? Esses degradês, garantir que pegou em todas as unhas bonitinho, certinho. Fazer degradê nessa cor aqui que eu tô fazendo, gente, pode ser bem desmotivador no início, porque fica muito feio na primeira camada, assim, como vocês conseguem ver. Mas o rolê é ter paciência, gente. Não fica repetindo muito, não, tá? Na primeira camadinha, já ensinei pra vocês isso várias vezes aqui no canal. Enquanto uma camadinha do degradê tá sentando numa unha, vai fazendo a outra mão, tá? se você ficar repetindo muito, você pode levantar o degradê e aí você vai ter que começar do zero, isso é muito chato então olha, já tô recarregando aqui a minha esponjinha, tá? na mesma ordem, usando o truquinho da top coat e tudo e vem fazendo nas unhas que você escolher, né? tô fazendo no polegar, indicador e mínimo, assim como já falei pra vocês anteriormente logo que eu termino o esqueleto do meu degradê eu sempre venho com esse sacante de unhas, tá gente? porque se isso aqui borrar, você vai ter que tirar todo o seu esmalte fazer tudo do zero então eu venho loucamente no secante não preciso se importar se tá muito perto ou se tá muito longe se vai ficar buraquinho na unha por causa do spray ou não porque isso aqui tá longe de estar tá pronto mas eu vou deixar as minhas unhas assentando um pouquinho, tá? enquanto esse degradê aqui começa a secar, já já eu volto bom, gente, tô de volta, eu limpei os cantinhos apenas nas unhas com degradê porque eu decidi que eu vou aplicar esse glitter aqui da Verona que é o glitter Eloá, que é um glitter muito bonito que eu não uso com tanta frequência e ele tem esse efeito meio confete. Ele tem umas partículas de glitter azul, mas o resto, gente, é tudo confete preto. E esse azul meio esverdeado que eu acho que super vai combinar. Eu vou aplicar em todas as unhas que tem o degradê pra dar um detalhe a mais. E esse glitter é bem bonito. Se ele tivesse mais brilhos azuis, eu acho que ele ia ser mais lindo ainda. Mas eu tô satisfeita até o momento com ele. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na outra mão e já volto. E bom, gente, com o meu Aurora Glass Paper e uma tesourinha de unhas, eu vou vir cortando alguns filetinhos pra usar nas minhas unhas mais tarde, né? vou vir no esmalte How You Doing e num pincelzinho que eu mesmo adaptei começando a fazer uma francesinha colorida ou em inglesinha, chamem como vocês quiserem alongada, né gente? que eu já ensinei pra vocês vou fazer a francesinha em V, tá gente? que é o formato que eu mais tenho gostado ultimamente o restante da unha eu venho preenchendo com o próprio aplicador do esmalte tirando bastante o excesso, porque esses aplicadores da Risqué são bem grandões, né? Né, gente? Então, venho com muito cuidado... Bom gente, o formato é esse né, mas eu queria colocar o foil, né, as folhinhas cruzando essa francesinha, nem sei se isso vai ficar bom sendo bem honesto com vocês, mas vamos tentar mesmo assim não sei nem como é que aplica, mas vamos lá tô usando uma pinça, tá gente? Olha só, tô achando bem bonito vou pegar outro aqui e tentar colocar retinho e agora, o bafo é que eu vou vir num alicate cortando os excessos, gente! Eu não procurei tutorial e nem nada, tá, gente, de como usar isso aqui. Então se vocês tiverem dicas e tal, e jeitos melhores de usar, comentem aí embaixo. Eu podia dobrar isso aqui, né? Mas eu acho que eu não vou, porque vai dar trabalho. Então eu vou cortar aqui retinho. Vou dar um micro acabamentinho aqui, gente. Que ficou um cantinho sem pintar. Olha aí, gente, o Aurora Glass Paper, tá? Aprovado! Eu curti, eu vou repetir o mesmo design, tá, nessas outras três unhas. Então eu vou deixando um pouquinho mais acelerado, tá, pra vocês irem vendo. Bom, gente, cantinhos da unha já limpos. Vou aplicar top coat que tudo termine em brilho da Dylos sobre as minhas unhas. E é muito importante aplicar top coat, gente, nessas unhas aqui com os filetes. Porque é a top coat que vai manter ele seguro aqui vai garantir que ele não vai cair. Nem vai arrancar o seu esmalte ou coisa do tipo. E olha só o efeito, gente Fica muito lindo Dá todo um reflexo na unha e tal Não sei se vocês vão conseguir ver com 100% de certeza A curva de cor lá na câmera principal Mas nessa aqui vocês conseguem E eu basicamente vou repetir todo esse processo Nessa outra mão aqui Antes da gente finalizar essas unhas de vez E finalmente, uma última vez Eu vou aplicar top coat nas minhas unhas Simplesmente amando o resultado do efeito desse foil nas unhas. Não esquece de envelopar a pontinha aqui no final, tá, gente? Que é muito importante para deixar tudo niveladinho. Então é isso, gente. Esse é o resultado final das minhas unhas usando o nail Aurora Glass Paper, né? Eu não acho que eu falei nesse vídeo aqui, mas eu paguei apenas R$ 5,99 nesse negocinho, tá, gente? Isso aqui vem já os baldes em loja baratinha, lojinha da 25, lojinha especializada em unha e etc. Pra quem quiser saber a marca, é essa Ayoaziui. Ayoaziui? Não sei pronunciar, gente, mas tá escrito aqui na tela, tá? Pra vocês verem. Então, simplesmente simplesmente amando o reflexo, gente eu não sei se tá pegando muito bem na câmera mas ele tá refletindo pra um dourado nessa base aqui do esmalte nude e eu tô apaixonadíssimo por essas unhas aqui se você gostou de aprender essa esmaltação já vai deixando seu like aí embaixo se você for novo por aqui, seja bem-vindo já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem de nail art, tem vídeos de resenha tem muito conteúdo incrível de todos os aspectos de beleza, então já se inscreve aí e sai conferindo os vídeos do canal que eu tenho certeza que você vai amar conteúdos incríveis não somente aqui no youtube como também no meu instagram, twitter e tiktok nessas plataformas eu posto vários conteúdos que não chegam aqui no youtube então se você quiser conferir meus challenges, as minhas dicas extras, meus videozinhos de maquiagem tutoriais de makes que não vem aqui pro canal corre nas minhas redes, principalmente no instagram e no tiktok que eu tô sempre postando lá e tô sempre conversando com vocês por lá também não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos isso ajuda muito muito muito muito o meu trabalho